Fala aí galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal GameTV. Estamos aqui hoje com uma super dica no Cronos, como fazer muito gold no Cronos. Esse modo é rápido, prático e confiável, mas requer paciência, perseverança e continuidade. Olha aí o mecânico São Trovão, meu MS do Cronos. Por enquanto está parado, né? estou aguardando um balanceamento de classes no mecânico. Para poder upar com o Hadouken dele. O Spark, né? Aí sim, né? Aguardando, então. Mas, vale a dica. É, não é só isso, não. Tem mais uma dica bem diferente que eu vou passar logo em seguida para vocês. Modo rápido prático de fazer gold no Cronos. Vamos lá. Já saiba, talvez, talvez você saiba já desse modo de fazer gold, mas vale a pena repetir. E tem outro modo, como eu falei... Diferente que eu vou passar adiante. Então, venda de mana com preço abaixo do mercado. Por exemplo, se está 6k cada mana, você vende a 4. Ou a 5. Vai ganhar menos, mas você vai vender mais rápido do que o outro concorrente seu. Esse modo eu usava muito ele. Foi assim que eu equipei 8x meu mago e 7x meu mecânico. Antigamente eu consegui equipar eles assim. Só na venda de mana. E vamos lá então, primeiro modo de fazer Gold aqui no Cronos, tá? Este, vou interromper aqui um pouquinho a imagem. Primeiro, modo rápido e confiável de fazer Gold no Cronos, comprovado. Mas existe continuidade. Venda de manas, 1k abaixo do preço padrão de venda do mercado. É, ganhar, Você ganha ali 1kk de Gold, pessoal, sem fazer nada, só em deixar o personagem... É vendendo na cidade, personagem em venda, com janela minimizada. Então, um KK de Gold tem garantido. Claro que para isso é recomendado um Char Mágico, né? Por quê? Porque ele não gasta mana. sacerdote tem Vegetação, Mago tem Agonia e o Char mantém lá as uh, skills de regeneração dele, Paz Interior e outros. A outra da Tier 5. Então, para Charmelee, aí tem que dar um jeito, né? realmente tem que ter um clã que ajude, é outro modo. Mas o modo em seguida é o que eu vou recomendar para todos os chars, todas as classes. tá? Um, modo rápido e confiável de fazer gold no Cronos, comprovado, venda de geras a 200 a 300k a média é 500, pessoal. Se você vender abaixo do preço de mercado, você consegue fazer bastante gold, tá? Então o negócio é upar e guardar as pedras do jogo. Agora vamos lá, passar aqui para vocês o terceiro modo mais fácil. Olha bem, estamos falando aqui dos modos fáceis, rápidos, práticos e confiáveis, tá? Mas que requerem up. Para pegar as manas, guardar e vender. Ou para pegar sheltons e geras, guardar e vender. E este último modo aqui especial. Tá? Se inscreve no canal aí, se não for inscrito ainda. deixe seu like e sugestão de vídeo. Este vídeo aqui é sugestão de um inscrito do canal. Um inscrito que sugeriu esse vídeo. Então tá aí. Agora, o último modo é especial. Você vai ter que suportar um tempo até fazer aquela fortuna no gol, no jogo. Talvez demore um pouco. Por quê? Vamos lá. Modo a longo prazo, mas que rende muito gold. Que rende mais gold. Como assim? Primeiro. Alcance um bom level para começar a upar bem em ET1. Depois. Drop itens e venda no ferreiro. Simples assim. Por que não, né? Simples assim. É... Você pega lá uma foice, XT, pega lá uma espada titã, sei lá, os drops de ET1 que valem mais. Pega, guarda, loteia, loteia né? Passa lote lá de vários itens, vai no ferreiro e vende. E aí, consegue um bom gold. Em sword você conseguiria 700k no 11x. Isso se você vencer as salas concorrentes. E se conseguir entrar solo, isso se conseguir chegar até o final sem morrer. No up, mesmo no mesmo tempo de Sod, 15 minutos mais ou menos, você consegue mais ou menos isso de gold, vendendo itens no ferreiro nos mesmos 15 a 30 minutos. Ainda pega XP e pedras que podem valer mais. Uma pedrinha de geras, por exemplo, pode valer de 500k a 300 como eu recomendei, né? Então, basicamente é isso aí, tá? Um, você vai conseguir fazer bastante gold dessa maneira, mas tem que upar. E tem que poder tankar bem uh, a ET1, né? Que ET1 tem uns drops que valem um pouco mais do que Lost. É, na verdade, IC1 já seria legal. Mas ET1 vale mais ainda. E também você pode guardar aquele drop incrível para poder... Uh, vender na loja né? vender um pouco mais caro na loja e também ganhar com isso é um bônus digamos né? mas o certo é que dá mais dinheiro do que Sode aqui cristais também é um bom modo avançado de vender você pegar em eventos os cristais de Kelvin o Valento e peixe outros itens de evento né? e vender nas lojas sempre vende um pouco também esse modo aí mas se você quer um XP rápido, aliás, XP rápido não, Gold rápido, né? Você tem que realmente vender manas e se manter assim até pelo menos é, até pelo menos chegar a um level bom para poder matar em ET1, tá? Detalhe, este modo que eu falei é o modo econômico na qual você não donata. Você não, tem, não quer promotor ou donatar, você tem que recorrer a esse método, tá? Esses modos aí que eu recomendei. Outro modo é Sod, mas Sod não recomendo. Tem muitos players em Sod e que eu falei de antes tem que entrar solo na sala fazer um bom gold. E como Delatra, como Sod do Cronos dá menos gold do que servidores clássicos e valento, então realmente talvez não compense tanto assim fazer gold em Sod. Valeu galera, se eu ajudei aí, deixe seu like, se inscreve no canal, vídeos diariamente de Priston pra vocês.